Seus direitos chegam até aqui, onde começam os meus. O meu direito parou aí, onde entende-se ser os seus. É meu dever respeitar os seus direitos e deve escovar-se diante dos que são meus, e temos ao mesmo tempo que respeitar os seus direitos e os meus, e nós temos direitos e deveres, e, todas res... e toda a responsabilidade de cumpri-los, custe o que custar, doa a quem dover. Devemos fazer valer nossos direitos, mas, acima de tudo, devemos cumprir nossos deveres. Jamais haverá necessidade de uma ditadura se ditarmos nossas leis de forma implacável e severa, salvaguardando a integridade da sociedade. A democracia dirime todo e qualquer tipo de ditadura, e concomitantemente dirime até mesmo seus defeitos, quando a mesma promulga suas normas de forma imperativa, priorizando a liberdade. Porém, todavia, respeitando estas mesmas normas cujo essência está em respeitar todos os direitos sem violar uns em detrimento a outros. Heterogêneos, temos por direito a liberdade de traçar o rumo de nossas vidas, porém temos que ter a ciência de que ao arcarmos e devemos arcar com as consequências de nossas próprias escolhas, pois o homem é livre para escolher o seu caminho, mas torna-se escravo do caminho que escolheu seguir. Todos nós, sem acepção de pessoas, temos direitos e deveres, e a consciência de que é imprescindível o dever de respeitar o direito de outrem, antes de requerermos os nossos próprios direitos. Paradoxalmente, somos todos iguais perante a Deus e aos homens, mas ainda que Deus nos trate de forma igualitária, considerar -se, considerará sempre os nossos feitos e nos avaliará, nos recompensando de acordo com o que fizermos, prevalecendo a velha máxima que atesta que nós sempre colhemos aquilo que plantamos. Aqueles que legislam devem acima de tudo compreender que jamais deverão orquestrar um fisiologismo, mas polarizarem o bem comum que se estabiliza dando equilíbrio à nossa sociedade. Aqueles que executam devem, acima de tudo, promulgar em normas isonômicas, respeitando sempre a tão digna meritocracia, um dos pilares desta mesma democracia. E que a jurisprudência esteja dentro da lei, jamais acima dela, para que se converta apenas em um instrumento eficaz a serviço de nossa sociedade. E que nós nos lembremos sempre que, unidos, somos mais fortes, mas que haja sempre em nós o norte e que esse norte prepare um bom futuro para os nossos filhos dando a eles a idoneidade, caráter e dignidade, para que saibam que nas mãos deles está o futuro de nossa nação.